João foi o único que não morreu sofrido demais. Ele estava pregando na igreja em Éfeso. Aí ele foi exilado de lá, porque ele pregava e as pessoas adoravam a Deus e se convertiam em multidões, que nem as pregações na África. E sabe qual que era a palavra do João? João, o cara. Jesus te ama. Essa é a verdade que fez as pessoas mudarem na vida delas. E, provavelmente, é a verdade que fez você mudar a sua história aqui hoje, num domingo. Onde já não se tem mais foto na Globo, agora é na band, E ninguém mais sabe o que está acontecendo nessa história. Porque já está tudo diferente. Não é nada. Eu tenho quase certeza que os cavalinhos fantásticos do futebol eram o povo do Big Brother. Com certeza. Não. E por que eu sei disso? Porque quando eu entro no Instagram, só tem Big Brother e a amigo. E o De Leonardo. Mas aparece tanto. E aí, eu abri um Instagram novo e eu comecei a interagir menos com os meus amigos só para eu postar uma foto, contar um segredo, contou pra ninguém, eu fiz um Instagram das minhas fotos gordas, só pra mim. Pra eu ver minha evolução e me motivar. eu cheguei em algum lugar com isso. E aí, eu falo lá, ah, né, de frente, lá de costa. Eu falo ixi, depois é coisa boa. de frente, lá de costa, vamos Mas aí vai dar uma melhorada. Aí piorou. E esse Instagram que eu não sigo ninguém, aparece tanta coisa aleatória você já começou o Instagram do zero? Parece muita coisa aleatória. Um monte de viagem, uma só de comida, um pouco que você nunca viu, um atleta, que nunca com atleta, bastante. Grande. Porque ele ainda não te conhece. Você não curtiu nada, você não tem amigo nenhum que curte nada. E eu trabalho com o TI também, eu posso te garantir que toda a rede social que você usa ela tem um algoritmo. Ele é programado para deixar você o mais tempo possível ali. De que maneira que ele faz isso? Deixando confortável para você. Como que é confortável para você? Quando todo mundo concorda com o que você diz. Gosta do que você gosta. Pensa como você pensa. E aí o Instagram ele não vai te afligir. Ele não vai te perguntar. Ele não vai transformar você com informações novas. Porque o tempo todo é até que você continua rolando. E ele já percebeu que se você gosta de um partido político e aparece o outro, você sai. Aí ele não mostra mais. Se você torce para o Vasco, que nem eu, e aparece muita coisa do Flamengo, eu saio. E ele ainda faz uma oração por mim, porque é, tarde, é torce para o Vasco. Porém, o sub-20 do Vasco veio de 10 a 10, 7 para trás. Ou seja, Jesus está voltando. Tem alguma coisa acontecendo. E nesse Jesus está voltando, a irmã do Leite um negócio maravilhoso hoje. Fala assim, é muito fácil culpar o diabo, porque quando é culpa dele, você não precisa mudar nada. E é sobre isso. Quando a gente... Se enche de pessoas ao nosso redor, da nossa rede social está trabalhando, para a gente continuar pensando igual a gente pensa. A nossa igreja é cheia de gente que pensa igual a gente pensa. Porque os que discordam vão embora, ou então grilo do jeito que a gente acha. E aí, na sua família também, quem não concorda com você, já vai parar de conversar. De repente, você está numa bolha. E aí, eu tenho uma pergunta para te fazer? Como é que a tá suas lutas? Como está a luta do seu dia a dia? está lutando contra quem contra o quê? Porque esse mundo é uma luta, é uma guerra. Você está em luta. Se você não está brigando, tem alguém brigando por você. Ou ainda não chegou a sua vez. E aí eu te pergunto, como estão as suas lutas? Salmos 1. Meu povo, você foi criado por um propósito. Para um objetivo, para um porquê Você não está aqui à toa O espermatozoide vizinha era muito mais bonito Por que foi você? Tem um motivo E eu vou te falar que Sabe qual que é a pista do seu propósito? Quem você é? Deus é um Deus muito inteligente Ele não vai te fazer ser um cara Em moto e gostar de velocidade E entender tudo para fazer você trabalhar Com crochê ele não vai te colocar amor por vida, por saúde, por cuidar das pessoas Para que você tenha uma profissão que nada tem a ver com isso Ou um propósito que nada tem a ver com isso, você está me entendendo? Se você tem bom humor, das quer usar seu bom humor, de mau humor não está cheio Se você sabe conversar do jeito que seus vizinhos entendem Então é para os seus vizinhos que você tem que conversar como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios Não imita a conduta dos pecadores E nem se assenta na moda dos zombadores O que, que o Salmo está falando aqui? Quer ser feliz, irmão? Não segue o conselho dos outros, não? Outros quem? Ímpios Quem que é ímpio? Aquele que não é justo, justificado pelo sangue de Jesus Porque o conselho de alguém mais maduro Em relação ao que Jesus fala, ele é bom para você mas gente que tá na lama e falando para você que está na lama junto, para que você um conceito desse? Uma vez eu fui no nutricionista e ele era gordo, eu fui embora. Tô brincando. Falei, é ruim. Deu certo na empresa, dá certo pra mim. Fui embora. Muito? Tira, ué. E você só vai falar do que você sabe, do que você viveu. É muito melhor o testemunho ser o seu testemunho do que o testemunho outro. É muito melhor ser você contando o milagre que você viveu do que a sua fé avivada do milagre que você outra pessoa. Mas para ser feliz, você não tem que imitar a conduta de pecador. E nem se assentar na roda de quem fala demais. Fala dos outros, ama demais. Porque se você está ali naquela roda, naquele meio, naqueles amigos, naquele lugar, o tempo todo conversando aquilo, você vai ser infectado. Corrompido. E não é bom. Oséias 4, 6. E falando sobre o que as pessoas dizem, fala assim, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeito vocês como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Isso era Deus falando para o povo de Israel lá no livro de Oséias. Mas ele está falando o Se você não sabe das coisas, e também não quer saber, eu também quero saber você. Porque Deus ele não gosta de relacionamento tóxico. Eu já falei isso ontem. Deus não tem filho preferido, mas tem filho que prefere ele. Se você tem irmão, irmã, você sabe bem, como é que ela quer. Seu pai, sua mãe ama você, ama seu irmão. Mas tem dia que a sua, o seu irmão, a sua irmã, fica um tempo com seus pais. E você chega, parece que você está excluindo. E eles estão rindo uma piada que você não estava. E tem uns ketchup lá que indica que eles comem cachorro quente você não pôdeu porque que você não está em casa? o velho está rindo que ela sabe porque eu sei, que é de chuva de casa lugar Eu olho que a tia fala Casa sem lixo Olha eu que você é quer de chup. Eu sou de chuva Sabe por quê? Porque eu prezo muito estar com as pessoas que eu amo Eu prezo muito estar na presença de Deus E aí eu te falo Você foi criado com um propósito O seu propósito tem a ver com aquilo que você sabe E aquilo que você conhece Amém? Vocês alguma coisa na sua vida? Pensa aí. Em que, que você é bom? Eu sou bom em fazer unha, eu sou bom em montar look, eu sou bom em saber de carro, eu sou bom na minha profissão, eu sou bom em render dinheiro, eu sou bom em programar, eu sou bom em pregar, eu sou bom em chorar, eu falo muito bem. Você é bom em alguma coisa. Esse alguma coisa é a sua pista para saber qual é o seu propósito. Quando eu fui no, na reunião dos pastores, na conferência dos pastores Eu fui com três perguntas para Deus Uma para cada dia da conferência No primeiro dia minha pergunta era Deus qual é o meu chamado E eu nesse convite vídeo eu falo Qual é o seu chamado? Todo mundo tem o meu chamado E de pregar o evangelho Mas o como, às vezes, eu já não sabe como Será que é para eu ir fazendo piada? Será que é para eu ir mais cheirando de um tom sobrenatural? Será que é para eu fazer teatro? O que é para eu fazer? Cantar o não é, meu E eu também tenho que é o meu chamado essa era a pergunta do dia 1. A do 2 era se eu podia fazer. <risos> a do 3 depois eu compro. Essa era a pergunta do dia 1. Relaxa, Deus. E aí, no meio do dia, eu tinha uma reunião de alunos especiais da Academia EPS. E essa reunião era com o pastor Aloísio. E aí ele chamou umas pessoas para dar testemunha e me chamou também. Eu não arranjei da minha maturidade com as piadas para ele. Ele riu, suave. E no final desse momento Ele falou assim que tinha muito para pagar E daí eu falei, fica suave, eu sou suarada <risos> Não fala não, fala não eu gostei Do jeito não é colorido, muito mais interessante Tá dragado? E ele ele falou, gostei gostei você Glória a Deus Quando acabou, ele falou assim, menino Menino, eu tenho um livro para você Eu, eu você, Dá o um livro Ele tirou um livro assim, assim na primeira página O um livro chama, o seu chamado a ser feliz Tem aqui para ver dentro. O Senhor já ser feliz Porque Deus não quer um povo triste Só que para você é feliz, você tem que fazer o que você é bom E o que você é bom? Às vezes você não descobriu ainda o que você é bom O que você vai gostar e ter prazer de fazer E é aí que eu vou entrar Com uma coisa muito importante Cristo habita dentro de você De uma maneira tão poderosa Que você pode ser o que você quiser O que Ele é sonhou para você ser eu queria ser astronauta e deu certo, eu não moro no mundo da Lua Você pode ser o que você quer agora, o mundo que vai estar é pregando -claro, né? palavra de Deus. Não, No sirvo talvez, mas acredito. Você não sabe o potencial que você tem, mas Deus sabe. E aí eu te falo, sabe o que está que te impedindo de atingir seu potencial? Sua mente. Acredita. Porque a palavra de Deus é muito clara. Você vai acreditar que Jesus te salvou, amém? Jesus te ama, lembra? Jesus te ama, todo mundo quer te amar. Glória a Deus. Depois que você acredita que Jesus te ama, você recebe um batismo de cruz, porque você creu na cruz. E aí você vai nas águas, batismo nas águas, águas, batismo da Santa Ceia. Você for um batismo de fogo, você vai orando, você é coberto do poder de Deus. E aí a palavra de Deus fala que daí pra frente você tem uma meta na sua vida. A meta noia: é. a transformação da alma. Mudar o jeito de pensar. Transformar a sua mente Parar de pensar do jeito que você pensava E pensar de um jeito diferente E aí a transformação da alma Não é Jesus que vai fazer por você É você que vai fazer com a sua força Aliada à força de Jesus na sua vida Ficou claro? Então a salvação você não fez nada Mas a transformação da sua alma você vai ter que trabalhar não. Você vai ter que fazer Você vai ter que buscar conhecimento Por isso você está aqui hoje Para transformar a sua alma de glória em glória Até a tudo do varão perfeito Aleluia então, Jesus fez o começo e o final Para ser o meio da é gente O começo é Te salvei. Te tirar daquele coração esquisito, de aquele mundo podre, E aquele zumbi que você viveu E o final é, vou te dar um corpo novo e de glória Bonitão, sem celulite E você vai reinar comigo Mas o meio, você vai mudar Você está disposto a mudar alguma coisa hoje? Amém. Amém. Porque hoje eu vou te afligir para mudar Mas se eu decidir mudar, virei o um jogo para mim. Tô em paz mais cedo. Tô perdendo o quê? Vou ficar mal? Já tô mal. Então, o meu convite para você hoje é vamos mudar. Vamos mudar. Você vai começar a mudar. Amém. Então, se hoje tivesse um nome, não ia ser nem metanoéria, transformação da alma, nem transformação da alma e nem transformação. Você ser CTRL-C, CTRL-V, com o brito, Jeff, é. <risos> ia ser. Eu vou mudar. Então fala igual. Eu vou mudar. Eu vou, eu vou mudar. mudar. Ah, mas vai. Eu vou mudar. Eu vou, eu vou mudar. mudar. Hoje. Hoje? Amém. Ah, mãe, como você quantos anos o senhor tem, pastor? Quatro. quatro é, parece, dois, agora é dois. parece 32, mas 48. Parece 32, mas 48? Quero te contar uma história? Galileu Galilei, o cientista, ele tava velho caquete, casado. Aquele que tava sabe? Muito velho. E as cordobrando... É. é. E o povo chegou ali e falou: E aí, Galileu? Vamos, vamos. <risos> Galileu, quantos anos você tem? E eu, ah, shush, sete ou oito. Eu, vai, Galileu, você está saindo. <risos> e Galileu falou: Eu não tenho tempo que eu já vivi. Eu tenho tempo que eu ainda não vivi. Você está entendendo, pessoal? Ah, você não tem os anos que você já viveu. Porque esses anos você já viveu. Já foi. Já errou, já acertou, já tirou foto, já engordou, já emagreceu, já chorou, já riu Já trocou, já pegou as pessoas que não prestavam Já se divertiu com a panela errada Agora, meu filho, começa de novo Porque os anos que você tem são os anos que estão chegando Os que você tem ainda e você não sabe quantos são Deus sabe Por isso que é bom trazer a prioridade para Cristo, palavra de ontem Se a prioridade é Cristo, você consegue chegar ele perto e você tem uma dica de que caminho pegar? E hoje a dica que eu tenho para vocês é pega o caminho de começar em você. Se muda em você, se começa em você, você está no controle. E por que é bom estar no controle? Você não fica perdido. Você que está perdida? Você não sabe por onde começar? Que aparentemente sua cabeça está cansada e tem muitas informações dela e você já acorda com muita coisa para fazer. E no final do dia parece que você não fez nada. Deus quer falar uma coisa para você. Que o dia que você estava chorando lá na beirada da sua cama, falando, Deus, minha vida está inútil. Não está indo o lugar nenhum. Você já tá bem melhor do que você estava tá há dois anos atrás. De certeza é mais uma coisa. As pessoas ao seu redor também. Sempre que com né? Então, tem coisas que te impedem de mudar. Geralmente o medo. Porque quando a gente muda, a gente sai da bolha, sai da zona de conforto, né? As coisas vão mudar e às vezes você já estava acostumado com aquele povo que te tratava mal, aquele é que te tratava bem, você sabia lidar com o um problema. Mas quando muda, você já fica no um desconhecido, eterno, perigoso. Porém. Existe coisa que tu te impediu de crescer, que não tinha que te impedir de crescer. Porque não é verdade. Porque é mentira. O que, que é mentira? Mentira é aquilo que te fez acreditar em algo que não vai alterar a sua realidade. Manga com leite. Alguém me já falar que manga com leite dá tá ruim? Já? Eu já falar que manga com leite tá ruim E depois eu liguei na minha cabeça Que cão chupando manga também era ruim Mas eu estava, cão chupando manga, beber leite Bish, Não quero <risos> <risos> Manga com leite fala que é ruim Sabe por que falavam que manga com leite é ruim? Porque tinha muita manga aqui no Brasil E o leite era um produto muito caro um O café com leite O que, que os senhores do café faziam e do leite? Falava que manga com leite era matava, fazia mal para os escravos Não beberem leite porque tinha muita mania. Você é escravo? O escravo tinha que obedecer e tinha que acreditar porque ele não tinha acesso à informação e nem ao poder e nem à riqueza para comer o venda do leite. E nem era leite nem era leite normal. Já ouviu falar de chinelo virado? Mata a mãe? É engraçado, você é justa tamanho, né? De cima tinha uma tia só, um pai, né? Mãe. Aí não, minha mãe ainda. Ainda mais? Mãe, minha mãe. Sabe é por quê que falaram que não podia deixar o chinelo virado que matava a mãe? A própria mãe que inventou, galera. Antigamente, os pisos da casa não eram pisos, não eram terra. Então, você saia andando, e sujando as coisas. Se você deixasse o chinelo e o sapato virado, você sujava o chinelo. Aí você pisava no chinelo, sujava o pé e sujava a casa. Esperta, né? Então, o chinelo virado não a mãe mesmo, de desgosto, <risos> de raiva. Não está descer é o pano na cabeça do moleque. Mas não matava, não. Minha casa era de cerâmica, eu não deixava os chinelos virados, e até hoje não é comigo. Se os chinelos virados, não é comigo. Essa mãe não merece uma coisa, né? Tem que seja de consideração. Folclore, mito. Já ouviu falar da moça sem cabeça? Não estou falando do seu ex, não. Já ouviu falar da moça sem cabeça? Sabe qual é a história da moça sem cabeça? Vários folclores, né? Tem o saci, um tem de coisa. Uma moça sem cabeça é um, uma é um burrinho com cabeça de fogo. Sem cabeça, sai fogo. O que acontece com essa mula sem cabeça? Eram as mulheres que namoravam antes do casamento, fazia tchiki, nós não podíamos. E, em outros lugares, era porque ela dava uns pés nos padres. Aí, tipo, não podia pegar os padres. E os padres não podiam falar que ela dava uns pés nas mulheres. Então, o que eles faziam? Que isso? Foi a mula sem cabeça. <risos> e aí, o negócio é tão chifre, eu falo mais que eu sou mulher. Você coisa ser tão machista que uma das maneiras de matar a mula sem cabeça é quando o padre, seduzido, amaldiçoava a mula sete vezes antes de começar a missa. Imagina se eu chegar no curso e eu amaldiçoar a mula. <risos> sete vezes, amigo. E me entreguei um na... e que eu não aqui na Ele ainda a cara do, do cidadão. A culpa era para mim mesmo. Eu estou desmistificando para você algumas verdades. Que foram colocadas porque foram colocadas Sabe que tem tantão de versículo que você acha que está na Bíblia e não está? Que nem é versículo Tipo, Deus não escolhe não Como é que é? Deus escolhe capacita os escolhidos, não é não? Como é que é? É alguma coisa assim Deus capacita os escolhidos não É Bíblico, é mas é não tem versículo escrito. Deus escreve Deus sua árvore e Existem várias verdades que estão na sua cabeça, você nem sabe quem colocou e que não é verdade. Sabe o que, que desbloqueia isso? Informação. Conhecimento. Por isso eu falei, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. A gente briga por causa de política, porque a gente não sabe como é que é feito lá dentro. A gente está brigando por causa deles, é quanto uma capela atrás, junto com o PMDB, sempre. A gente briga por causa das coisas lá na sua casa e você nem sabe o que foi feito, o que foi falado. A gente acha que o Antigo Testamento nem tem Jesus. E rapidamente, gente, eu estou com o mas vai dar certo. Eu fiz um rápido rasgo só para falar para vocês de Jesus na Bíblia. Em Gênesis, Jesus é o cordeiro no altar do Abraão. E Êxodo, Jesus é o Cordeiro da Páscoa. E Levítico, Jesus é o sumo sacerdote. em Números, ele é a nuvem durante o dia a coluna de fogo durante a noite. em Deuteronômio, Jesus é a cidade de refúgio. E Josué, Jesus é o tecido vermelho na janela da água. E Juízes, Jesus é o nosso juiz. E Ruth, ele é o nosso parente redentor. E Judas, ele é o Senhor que vem com milhares de santos. E Apocalipse, é a igreja que conclama levantar os olhos, porque é chegada a redenção. Jesus é o rei dos senhores, em todos os livros. Em 1 Samuel, ele é o profeta confiável, em reis e crônicas, ele é o soberano, em Esdras ele é o escriba fiel, e Neemias ele é o reconstrutor de tudo que está destruído. Em sério, ele é Mordecai, assentado finalmente no portão. Em Jó, é o Redentor que vive para sempre. Em Salmos, é o pastor que nada de falta. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a própria sabedoria. Encantados é o belo noivo. E Isaías é o servo sofredor. Em Jeremias, e é Lamentações, ele é o profeta que chora. E Ezequiel, Jesus é um maravilhoso homem de quatro faças. Em Daniel, ele é o quarto homem na fornalha. Em Oséias, ele é o amor que é sempre fiel. Em Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele leva os nossos fardos. Em Obadias, ele é o nosso salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Muito mais top do Capitão América. Em Abacuque, ele é o sentinela orando sempre pelo reavivamento. Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o restaurador da nossa herança perdida. Em Zacarias, ele é a fonte. Em Mataquias, ele é o filho da justiça com a cura em suas asas. Em Mateus, ele é Cristo, filho de Deus vivo. Marcos, operador de milagres. Lucas, filho do homem. João, porta pela qual todos devem passar. Atos, ele é a luz brilhante que aparece a sala no caminho de Damasco. Romanos, é a justificação. Coríntios, é a ressurreição que leva os pecados. Em Gálatas, ele nos é redim da lei Em Efésios, a riqueza insondável Em Filipenses, ele supre todas as suas necessidades E em Hebreus, ele é o sangue do Pacto da Terra Em Tiago, ele é o Senhor que cura doente Em Pedro, ele é o pastor principal Em João, ele é a ternura do amor E é no livro de Judas, O irmão ele é o Senhor Que vem com milhares de santos E esses milhares de santos somos nós Amém, Glória a Deus eu acabei de falar, todos os Itabias estão em nenhum aqui Vendo Jesus em cada um deles Você nunca mais fala que no antigo testamento não tem Jesus Amém? Amém? E você vai achar muito mais Porque vai ser revelado Porque a partir de hoje quem vai mudar somos nós A primeira mudança que a gente vai fazer É abrir os olhos Nós vamos lutar contra Pessoas mais fortes, mais ricas Mais crentes, mais bonitas E vamos vencer Amém porque isso também é algo que te falaram. Você não pode lutar contra quem é mais forte que você. Abra pra mim aí, primeiro. Vamos primeiro em Mateus 14, 22. Também te falar uma coisa muito séria. Não conta para os outros as suas bênçãos, que as pessoas atrapalham. Não fala para as pessoas as suas vitórias, porque a gente vai falar mal e vai te atrapalhar. Só esquecer que a gente também inspira pessoas e que a gente foi chamado para ser portador de boas notícias. Então, se a gente não contar as nossas vitórias, a gente está contando só as derrotas. Você está Você foi chamado para ser portador de notícia boa, Para viver coisa boa. Vocês não têm noção da quantidade de coisa que, às vezes, eu posso uma viagem que as pessoas nascem inveja. E eu nasco comentário. É Tanto que eu Gente, mas eu vejo a Marina que a voz, eu também sinto, aí eu peço perdão. Porque eu lembro natural nunca manjou um travesseiro da vida de tinta. Sabe o que eu quero te dizer? As pessoas vão te invejar mesmo que você não tenha nada, porque sempre Deus vai te dar algo. Que seja seu pai e sua mãe vivos, que seja sua saúde, as pessoas vão invejar você. O problema é que a sua foco, a sua vista está voltado para o ruim, para inveja dos outros. E aí você está deixando de se expor de viver e de fazer as coisas acontecer. Deixa eu te contar a história Vou contar três histórias E vai dar tempo A primeira história Vários homens dentro de um barco E esses homens na verdade eram bem jovens Pedro era um pouco mais velho Então era um pouco mais maduro Como é que eu sei que ele era mais velho? Porque ele foi o um único que pagou imposto junto com Jesus Ok? Ele era mais novo, então ele era mais maduro Tinha mais visão Experiência de vida. E aí, eles estavam no barco. Eles estavam no barco e começou a chover. E o barco começou a balançar, igual a dos indios e vai sobrar um pouquinho de índiozinho. e o barco balançando. E eles olham e falam, ué, cadê Jesus? Porque quando Jesus está no barco, a gente fica tranquilo. Mas eu fico com muito medo sem Jesus no barco. Eu quero te contar uma coisa primeiro, Jesus está sempre no seu barco. Amém. Porque ele está em todos os lugares. Ok? Mas no Novo testamento, você está no barco já é top. Porque você é presença de Jesus. Mas lá naquele momento Jesus estava ensinando. E os meninos estavam no barco. Um monte de menino verto. Então imagina assim, o Rian, o Victor, o Elias, os meninos tudo louvor, lá no sul do barco, Imaginou? Juninho. Luquinho, não, galera do louvor e o Ender. No barco. E tá chovendo. E aí então, um fala assim, gente, nós vamos E eu tenho os boletos pra pagar, E o outro fala assim, ó, oh, eu não sei nada mais não, que eu esqueci. E o negócio começa a virar e uma coisa, você já sentiu medo na vida? Toda vez que eu vejo uma galinha, eu sinto medo. Você já sentiu medo? Eu estava com medo de morrer. Medo de morrer é a maior morte que você tem. Todo medo que você tem tem um fundamento no medo da morte. Você estava com medo de morrer. E às vezes é bom você perguntar o que de pior pode acontecer nessa situação, que às vezes você não vai morrer se a pessoa não te respondeu. E aí é com medo, medo, muito medo. E aí estava lá passo para frente. E estava nesse barco a tempestade estava comendo solto. E aí Jesus tinha deixado, ficar sozinho. E os discípulos no barco sozinhos. Jesus estava orando. Às vezes, quando você sai um pouquinho da sua célula, a sua célula vai ficar com medo. Porque você está lá orando e ele não sabe fazer dando barba. Às vezes, você não vai para sua casa naquele dia, sua casa vai se voar porque eles vão ficar com medo. Porque não vai ter a sua referência ali. Mas aqui, em termos de Jesus, mais. Vai mais para frente, realmente sim. 25. Não, bota um pra trás. E aí então, estava na alta madrugada, madrugada. O horário de um lance cabeça. O trem estava pegando fogo, ou quer dizer, água nesse barco. Pau quebrando, todo mundo com medo. o que, que acontece? Eles avistam uma pessoa vindo um ar. Agora imagina. O Eder, o Juninho, o Vitor, o Rian, o Anderson, o Lucas grita.. Desesperado E o Eric chega está na louça Com <risos> medo <risos> Aí não, o povo com medo, medo. Imagina o meu Pegando assim, a eu Não dá Todos os homens estavam com medo Achando que era um fantasma Quando você não sabe o que é Você vai imaginar que é tudo, menos a verdade você não sabe o que, que tem naquela entrevista de emprego, você vai imaginar um monte de monstro que não está lá. Entende o que eu falo? Quando você não reconhece algo, você sente medo. E você começa a imaginar o pior. O pior. E nem é isso. Mas aí tem o tal do Pedro. E aí é o Pedro vira e fala. Eu acho isso maravilhoso. Bom, lembrou assim, senhora. a gente vai na casa da minha avó, ela fala, 'Não um ladrão não pode ser ladrão. Ladrão vai por porra de quando. <risos> eu falo, não é Fica tranquilo Mas ele falou, Jesus, eu sei Se for, me fala para andar sobre as águas Tipo assim Mas ele fala Se és tu, me manda o seu encontro Sobre as águas Era mais do que ele Ele tinha que encontrar A ordenança de Jesus Ele queria encontrar com Jesus Não só andar, está vendo que ele foi incompleto. Me manda te encontrar águas. E Jesus falou: Vem. É eu? Se eu sou eu, eu sou eu. Também. Então o que que Pedro faz? Ele sai do barco. Ele sai do barco. Pedro teve ousadia. Fabrício, ousadia. ousadia. Eu vou sair do barco. Eu vou sair do barco. Eu vou sair do barco. Que barco? Jesus não está com você E você está tendo ilusão E está com medo E as pessoas ao redor estão... É no seu emprego? Ou na falta dele? É na sua cela? É na sua casa? É na sua vida social? É na sua rede social? Onde é o seu barco? Tempo uma Onde é o seu barco? Onde é o lugar que hoje Você está rodeado de com medo, você está com medo, Jesus não parece estar lá e você está vendo um fantasma. Os gritos estão mais altos do que o que Deus te falou. Jesus tinha mandado eles ir, Jesus ia mandar eles para a morte. Se Deus te mandou ir, vai, não é lugar de morte. Amém? Você tem que ter ousadia para sair de lá no meu começo de vida com Jesus, as pessoas só oravam duas coisas para mim: usadia de alegria, parecia a moça do Tiago. Todo mundo orava isso comigo: usadia de alegria, usadia de alegria. Eu acho que passou. Tem <risos> é muito ousado e é muito alegre. E hoje, eu olho para esse Pedro e eu falo: é disso, nós precisamos sair do barco. Ele não esperou Jesus chamar, ele não esperou o coleguinho primeiro. E os que ficou para trás, os Bartolomeu da vida, falaram: acho que Pedro está então, andando sobre essa dada. André, Ei! Vai olha lá? Tá, tá lá, O Heller é sobrancelhas. O Ari, mas a dona Lúcia foi é curada do câncer. Mas a Ivone foi curada do Covid. Mas a Ana teve o coração trocado, que os médicos nem sabiam que era o mesmo coração quando o exame. E pulmão também. Porque um dia que eu fico o exame meu pulmão tinha uma rachadura enorme. Tinha, mãe. Tinha, rachadura enorme. Parecia que tinha vindo os ovo, meu pulmão, tchim. E já era ruim inteiro. E aí eu fui, fiz exame, a gente foi lá para casa da minha avó e nós ficamos orando. Quando a gente chegou no carro, meu médico me mandou um automatizado, porque o médico agora é assim, e falou: olha, acionou o exame, não tem nada. Passou um dia o exame do outro, não tinha nem dado tempo. Nem dado tempo. Se fosse uma de bicicleta, ainda estava dormindo. O seu pulmão não tem nada Não sei o que você fez, mas se foi de Deus, continua Maravilha. Grande coisa é Quando o mundo te lembra que você é crente O dia que eu conheci o Whindersson Nunes, Paulo, eu o, Whindersson Nunes. o dia que eu conheci o Whindersson Nunes Eu queria casar com ele eu Até ele começou a tatuar a cara, ele também E também tem o Pedro, né? Aí, eu quis casar com o Whindersson Nunes E aí, eu conheci ele E no dia que eu conheci ele, eu falei Eu gosto mais do Senhor, o de Deus E ele me lembra, se a gente for Eu falei, eu sou <risos> Ele aí vamos tirar uma foto Vamos Eu tirei uma assim Outra assim E eu falei assim Obrigada por me fazer rir é A coisa que eu mais gosto de fazer é rir Obrigada por isso Ele olhou pra mim e falou assim Quem faz é Deus E eu acho que não é só por mim É através de você também Eu levei duas pauladas na cara De Deus e do mundo Não tô nem aí <risos> Mas eu falei Olha Olha só que tem gente te falando isso todos os dias, aqui no mundo, traz essa no traje da Ai, é tão ruim quando você fica como líder. Você fala uma vez, duas vezes, três vezes pessoa. Você viu um vídeo no YouTube maravilhoso, fala isso e isso, que você falou três vezes pra pessoa. É horrível. Não é, pastor? Não é líderes? É ruim demais. O que você fala tá falando transparente. Sabe quando o seu liderado vai aprender a valorizar o que você fala? Quando ele for líder também. Sabe quando seu filho vai ser um bom filho? Talvez quando ele for pai e mãe. Por um motivo. Fala, Jota. Ele vai saber o porquê. Que se é amou tanto que às vezes proibiu algumas coisas. Só que nós somos péssimos filhos. Porque o diabo faz questão de destruir isso na gente, já que Deus é um pai, se a gente não sabe ser filho, a não sabe relacionar com Deus. Nossa. E eu quero te falar uma coisa. Vamos sair do barco? Então eu não quero que você mesmo. Agora qual é o seu barco Qual é o lugar que está parado Só tem tempestade Tempestade, tempestade Nada mais está acontecendo E você vai te chamar agora a invocar A bênção da que estava sobre Pedro naquele dia Porque você sabe que Jesus não está só nas águas está dentro do céu. Aleluia. Quem vai começar a andar com as águas agora é você com ele Já passou a época de Moisés Do mar abrir Agora você anda em cima do mar oh, glória! Aleluia Aleluia não precisa mais do mar agora você vai por cima. Amém. Pensou no barco? Pensou no barco? Vou te contar uma coisa rápida sobre o barco. Barco vem do grego baris, chama embarcação. Galeote. Quando você põe uma vela, você não tem que remar o barco, porque o vento, o sopro, leva o barco mais rápido. E aí, o barco se torna um veleiro, em latim velo que significa vela. Rapidamente. Só uma revelação de Jesus aqui é processo vocês. Deus me entregou durante a ministração do pastor Jefferson hoje de manhã. A gente tem que sair do barco, certo? Certo. Para você sair do barco, é bom que o barco esteja rápido ou devagar? Devagar? Por um motivo sempre difícil. Devagar. Quando o sopro, o vento, a tempestade chega muito rápido, se o barco tem uma vela, ele vai mais rápido, você não consegue sair dele. Hoje eu não estou falando do barco como um lugar seguro, eu estou falando do barco como um lugar de comodidade, amém? Eu sei que você já ouviu essa pregação que o barco é a igreja e lugar seguro, mas quebra a mente, muda de lugar. Quando você põe uma vela, o barco fica rápido, você não consegue sair dela. No latim, no hebraico, vela é véu, o véu é o que te impede de enxergar, é a lei, é a justiça própria. Quando você está cheio de justiça própria, de se achar, de confiar no seu potencial, você fala, bota 200 km por hora e vim diz a dirigente que eu pulo é Vai morrer. <risos> com o réu, sem enxergar, com a lei, é perigoso. Sai de cara. Está muito rápido. Porém, sem a bela, sem o véu, tem um jeito de você andar mais rápido, que é com o A gente não está falando da aceleração? Aceleração é velocidade no tempo Mas não é só a velocidade do tempo é a Variação da velocidade Na variação do tempo Então é o quanto você muda a sua velocidade Fazer as coisas Você começou a fazer ontem, hoje, amanhã Está demorando quanto? Procrastinando o que? Nos tempo que você tem Que são os anos que você ainda não viveu Vocês estão me acompanhando? Estou ficando você tem que pegar aquilo que você quer fazer ser mais rápido e colocar a gente para remar com você, que são as pessoas que te amam de verdade, não falam de você nas costas, guiar pelo direcionamento de Cristo. Você vai mais rápido, mais longe, num tempo mais curto. E aí você vai viver o ano da aceleração. Amém. Por que, que eu vou tirar a vela, o véu? Já que o sopro é a vida de Deus, é a alma, porque você não é um crente automático. É um você não é alma vivente, você é espírito vivo. Quem gosta de Bíblia, agora... <risos> Na sua alma você está sendo transformado O Espírito de Jesus Cristo já está pronto Ele habita em você Ele está te direcionando agora Aleluia Amém. Hoje o Espírito Santo está falando Sai do barco Dá uma de Pedro e sai do barco Amém. E se for para pegar um outro barco Que você pegue com alguém Que reme com você Amém. Porque se você está num barco Só sem rema Irmão, você não vai para lugar nenhum e você vai ficar cansado e com os braços doloridos. Se ajuda com quem rema junto. Posso ouvir um amém? amém. E dá nada para Jesus você empurrar uns dos outros para fora. Porque <risos> ele fala para podar os galhos sem. Tem gente no seu barco que tá só consumindo, tá remando para outro lado. Não deixa isso acontecer. Você tem poucos anos de vida. Por um motivo. A eternidade sempre vai ser maior. Amém? Então a ousadia é sair do barco É ter coragem de ir em direção ao fantasma E querer encontrar com Jesus Não só ir até ele Por que, que Pedro fracassou nessa missão? Ele começou a olhar as circunstâncias, afundou Jesus chegou, deu o dedo e falou Ô homem, pequena fé levando pra paz. Eu não quero o vício de Jesus Eu quero encontrar com ele Então eu tenho que parar de olhar para um raios e trovões tem que começar a olhar para o alvo que é Cristo Minha prioridade é Cristo Eu vou até Ele Palavras de Deus fala assim que para você ser bem sucedido O que é ser bem sucedido? Para ser bem sucedido você tem que meditar na vida de noite Ou seja, pensar nas palavras de Deus de noite O então, que a palavra de Deus te fala? Você é forte, corajoso, vencedor, inteligente Uma pessoa abençoada O que a sua sogra te fala? Nada disso E aí a gente entende que até da sogra tem Jesus morando e Jesus morreu por ela também. E aí? Jesus morreu por aquela menina com a tercinha da sua escola. Sabe? Aquela que nem com salsicha não recreio. O salgadinho está lá em cima. Jesus morreu por aquela pessoa que te irrita no escritório. Jesus morreu por aquele irmão que pega a célula e só fala, só fala, só fala. Deixa eu ver. Fala, fale, fala, fala. Você quer falar Não, não, não peraí, fale, fala, não fala, não fala, não fala, não fala. Jesus morreu por todos Mas quem está vivendo por ele? Porque é nosso Jesus Ele não está morto Deus não está morto Ele está vivo E o Jesus vivo produz vida E vida tem que ser feliz Glória a Deus Só que você tem que ter coragem para ser feliz 1 Samuel 17, 23 Segunda história Existia um menino na Bíblia Que era tipo o Sheeran Ou o Rony do Harry Potter Ruivo, bonito, do olho claro, mas magra embaixo. Imaginou? Chamava Davi. Todos os livrinhos de história infantil enganaram. Ele era ruivo. E eu guardo essas informações. E Davi era um cuidador de ovelhas. E tinha uma promessa para isso. Só que um belo dia aconteceu algo. Não. 1 Samuel 17, 23. Aconteceu uma coisa. Aconteceu uma oportunidade. Você tem tido oportunidade? Alguém te chamou para alguma coisa? Ou você tem tempo para alguma coisa? Você teve uma ideia? Que você não sabe de onde veio essa ideia. Isso também é uma oportunidade. Ele estava suave. Davi estava tranquilão. Não se nada. Até aqui, chegou um gigante. Um gigante chamado Golias. Um guerreiro filisteu. E lançou um desafio. Um problema Golias, ele era tão cheio de vela Tão cheio de vela, tão cheio de justiça própria E ele é muito rápido mesmo Em direção ao que ele podia fazer que ele tinha seis dedos na mão, seis dedos nos pés Seis médio alquim Seis alunos da justiça própria Então meio a meio, meio Esse era o Golias Às vezes chega um valentão Na sua vida, uma valentão E fala assim estou te desafiando um funk assim, vou desafiar você Eu acho que eu vou morrer Ele vai falar, estou te desafiando Desafio, nada mais é do que te tirar da sua zona de conforto Desafio a sair da zona de conforto Para o bem ou para o mal, é isso Passa para frente Quando os israelitas viram esse homem Todos fugiram, cheios de Medo Que nem o um povo do barco Medo, Aí, dessa vez era gigante mesmo Pronto ali israelitas falavam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio dizer, ah, é o Hamas. o menina, o rei vai dar riqueza para quem ganhar é ele. <risos> Mentira! Prêmio? Prêmio. Igual o Que sabe? Recompensa? Recompensa. Ele vai dar filha dele em casamento, não vai pagar imposto, né? só estava com três faltas, porque meus impostos misericórdia. Se corte. Se um idiota ficar é famosa, eu quero pagar o próprio imposto, por favor. E falou assim, e a família do pai dele também: ninguém mais vai pagar imposto, você vai casar com a filha do rei, virar príncipe. Essa era a recompensa: casar com a filha do rei e não pagar imposto. Eu estava com pagar imposto né? casar com a filha do rei e não pagar imposto. Era a recompensa para matar ah, tá um gigante, mas estava todo mundo com medo. A recompensa de Pedro foi experimentar algo sobrenatural. Nós estamos aqui falando dele em Uberlândia, em 2022. Mas a de Davi era muito top Só que aí, Davi chegou para o povo e falou E aí gente, o que é está acontecendo? E eles estavam falando o quanto é aquilo era difícil As pessoas contaminam as outras Te falando quando quanto o seu gigante é difícil de matar O quanto o seu barco é difícil de sair Tem gente que até gosta de você Mas quer que o seu sucesso seja só até ele Que a função seja só até ela você pode olhar em inglês que eu olho em mim, mas eu sei interpretar aí, não. Eu não interpreto. Você pode receber de Deus, mas isso é até o que eu recebi, porque senão eu estou na igreja mais linda. Nós fomos chamados para gerar mais do que a gente recebeu. Jesus falou, os que virão após mim farão mais do que eu fiz. Jesus! meu sonho é que meus liderados, o que eu discipulei, foram 21 consolidações. Pelo menos 10 desses, seriam muito mais cheio de sobrenatural do que eu. Pelo menos três horas não a que ser restaurada. Próximo. E aí repetiram para o Davi o que tinham comentado. Falaram, é isso que vai receber o homem é que matar ele. Presta atenção. Já me falou hoje. O Davi escutou o que o Golias da... tinha falado. Golias chegou e falou, vou matar todo mundo. Tem alguém aí que me matar? Foi escutado E Davi escutou. Davi já sabia. aquilo. Mas Davi começa a perguntar para os outros o que, que os outros estão pensando aquilo. Você já sabe qual é o seu problema. Sua psicólogo não vai te contar que você já sabe. E o meu papel aqui nunca foi te falar alguma coisa que você não sabe. Porque o espírito que é tu e minha mãe, em mim é que tem você. O meu papel é, é que você faça assim, É mesmo. Eu sei disso. É verdade. gosto do cale, calé, é verdade. Quem ministra tem o mesmo espírito que você. Ele só está te mostrando que você já conhece. Davi, estava perguntando para o povo que ele já sabia Mas as pessoas vão contaminar Até Deus na sua vida Você está indo demais no é? Você está gastando tempo demais Com Deus, a gente olha a Bíblia A gente orou O que, que você quer que esse Deus Onde que ele vai te levar Obrigado. Próximo Não funcionou <risos> Próximo Naquele versículo anterior o povo falou assim pra ele O que, que você tá fazendo aqui? Você deixou sua ovelhas lá pastando Quem que é você na frente do pão? Próximo, próximo e próximo três próximos. E todo mundo Ficou dizendo, mande ele, pode ir Só que Pode ir lá pro Mais pra frente Mais pra frente Esse Você não tem condição de lutar contra esse filisteu Você é só um rapaz, ele é um guerreiro Então para aí você não tem condição de passar nessa faculdade. Você não tem condição de ir ficar rico. Você não tem condição de ser bonita. Você não tem condição de ter um casamento em seus sonhos. Você não tem condição de ser mãe e pai. Você não tem condição de nada nessa vida. Sabe por quê? Porque você não quer. Quando eu falei para vocês falar que vocês vão mudar, é por um motivo. A única pessoa que te atrapalha a viver é você. E a única pessoa que vai te ajudar a viver é você. A única pessoa que joga no seu time é você. Porque até o seu esposo, o seu esposo e os seus filhos têm o próprio jogo para jogar. A própria vida para viver. E se uma pessoa anula para caber na outra, tem um com dois e um com zero. Isso não é bom. Você tem que ter a sua vida, a pessoa ter a outra, e serem vidas tão felizes que vai ser uma vida feliz junto. Depender de alguém para ser feliz Só de Cristo Porque ele sim morreu de amor por você Próximo Mais Mais Mais O senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso Me livrará das mãos desse filisteu Não vou mais contar essa história O final sim. da história é que Davi vai Vai com um estilinguezinho No fundo, né? E cinco pedras, que era o plano B. E não cabe nem a roupinha dele pra carregar, nem a espada ele consegue carregar, porque não tinha a ver com ele. Então, lembra que eu te falei que você tem um propósito? E que tem a ver com a sua vida? Então, é com a sua vida, e é o seu propósito, e é a sua armadura que tem que servir pra você. Não tô nem aí se na sua irmã deu certo, não tô nem aí se no seu pai deu certo, não tô nem aí se a armadura do seu líder fica gracinha. Ele vai GG, você vai te ver. Tá entendendo? Né? Você vai lutar, é com você. É o que você sabe. É o que você conhece. Para de querer lutar igual os outros. Se você chegar no ringue de luta, que eu falei que sua vida é uma luta. Sabe o que vai acontecer? Só você pode lutar. Você pode chamar quem você for na luta, quem está no ringue. No barco, é o seu irmão. É você, irmão. Você tem que ouvir o que Deus fala para você De você e por você Para de ser passivo Quando Pedro sai do barco Ele fala assim ó, Quando Pedro vai e anda sobre as águas Jesus tira é de lá e sai do barco Verdadeiramente tu és filho de Deus Verdadeiramente tu és filho de Deus Verdadeiramente tu és filho de Deus filho de Deus. Deus não tem neto É você e Deus e outra, o seu irmão da igreja não é seu pai Pai é Deus Seu irmão é irmão O pai é um Manda em ninguém não, não. Quem manda em você É a escritura do Senhor E ela nem manda, ela te fala E eu te mostrei que você está em tudo Você escolhe se você vai fazer ou não Você Se você quiser ir no culto, você vai Você sabe muito bem que você vai, você fugir no canado Mas vem um culto se você quiser orar, você vai orar. Se você tirar 10 minutos do Instagram para ler a Bíblia, você vai ler apenas então, as cartinhas do fim, você vai ler a então, É você. Eu não consigo ler a Bíblia por você. Se eu quiser, ah, se eu pudesse. Mas eu também tenho muito problema. Eu tenho muita dificuldade de rejuar porque eu gosto de comer. Muito. muitos hum. Dificuldade. Mas eu oro muito. Aí o Tio sem graça, fica assim como é uma semana suave. Na presença de Deus. E eu falo, como que pode? Uma coisa dessa. Mas a armadura dele a dele, a minha amiga. Eu também, quando é a vida, tenho alto insight. Talvez ele olhe para mim e fale, ué, como que pode uma coisa dessa? Você não sabe quem está te olhando, quem está sendo influenciado por você As coisas que você fala, que você faz Agora, a passividade é o que te para E parado você não vai para o lugar <risos> Nem toda escada é rolante Tem coisa que você vai ficar parado e as pessoas vão te levar Igual no de São Paulo Agora, tem coisa que se você ficar parado, você vai ficar lá. E é no barco que você quer ficar É um gigante te atemorizando, você vai deixar acontecer porque Davi, ele usou as próprias forças, mas confiou no Deus que deu a ele as outras histórias de vitória. Então quando você se sentir desanimado, lembra as vitórias que Deus já te deu. Você está chateado com esse gigante? Lembra do leão que você matou no passado? Você está grilado com esse barco? Lembra daquele urso que você a boca. O que, que Deus te falou com você mais que vencedor? Qual que é a sua missão nessa terra? Transformar a sua mente. Porque o seu corpo quer vai transformar é Jesus. Eu já mandei para ele uma foto da merda do para ele tem inspiração. No meu, no meu corpo de glória. Quando você fala, eu vou mudar, você para de esperar que o um outro mude Quando você para de esperar no outro, é porque você tem o poder, a coragem, a ousadia. Ousadia e coragem, gente. É para vencer, você vem para essa terra, para tirar a mão, bora tocar o terror nessa terra. O mundo está aí arrebentando com tudo. Cheguei a entrar na sua casa, no seu Instagram, na vida dos seus filhos. Me livra essa escola escola, vou fazer o seu funk. E eu o gosto do ritmo, as letras. A gente precisa aprender a botar sangue nos olhos, faca nos dentes, porque é o Jesus que vai voltar. O olho dele tem fogo. Amém, Isso é o santo que vem junto. A gente não é isso. Eu amo quando ele fala que a Bíblia é a espada da verdade. E o escudo é o da fé. Você tem uma espada da Bíblia. O um escudo da fé. E o poder do nome do sangue de Jesus. Vai peitar. Quem? Fala para o seu problema o tamanho do seu Deus. Para de falar para Deus o tamanho do seu problema. Deus, ele não me ama. Ele não me quer. Por isso eu vou comer. Eu Deus, não está dando certo. Deus, me alegore. Deus, me... eu que seus planos de Deus. Em nome de eu sei o que eu tenho pra você. Os meus planos são inimagináveis. Onde que está escrito? Aqui. Na sua também. Deus está a Bíblia inteira te falando. Eu morri e vivi por você. E agora eu vivo em você. Bora pra guerra. Amém. Minhas últimas duas considerações. Primeiro. Respira fundo. Eu vou fazer uma oração com você. Lembra do barco? Lembra do seu barco? Sim. Seu barco é o mesmo do gigante ou você tem um barco e um gigante? Eu tenho um barco e um gigante. Porque o meu barco é um lugar muito confortável. E o meu gigante é atrevido. Ele fica assim, Você não tá com E ele atemoriza os meus pais também. E a minha família também. E o meu reino também. Pensa no seu barco, pensa no seu gigante. Espírito de Deus. Existe aqui uma unidade, um exército de noiva esperando o Senhor até que o Senhor venha. E enquanto o Senhor não vem, o céu já se abriu por nós. E o Senhor já gritou que somos filhos amados e que o Senhor tem muito prazer. E o Senhor já disse que somos mais obedecedores em Cristo Jesus. Então, a minha oração agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, é para que o Senhor entre e mude a nossa mentalidade. Para que a gente possa mudar o nosso comportamento. Porque se tem que começar por alguém que comece por nós. Porque o Senhor é o começo e o fim. O alfa e o ômega, nós seremos o meio. Nós queremos ser aqueles que vão vir com o Senhor e rei lá nessa terra. Nós não aceitamos estar na um milênio, sem estar junto do Senhor Eu oro, papai Para que o Senhor nos mostre Que é impossível desistir Quando o rei do Senhor dos reis e senhores É o nosso treinador Eu oro para que em no nome de Jesus o Senhor mostre agora Através da revelação do Espírito Santo Qual é o problema? Quem é o gigante? mostre agora, Senhor Qual é o problema mais sério Mais urgente Aquele que realmente está afastando a gente da sua presença Eu oro porque eu creio no seu poder de revelar as coisas E eu creio na sua palavra que diz Que o Senhor cura e liberta Em nome de Jesus, amém Essa oração foi para que o Espírito Santo te revelasse algo E agora eu vou te dar duas ideias A primeira Sobre isso que você pensou, amém? Amém para quem o Espírito Santo lembrou algo? Veio algo no seu coração. palavra de Deus fala, quando ir ao altar e ali se lembrares, volta e resolve. Eu sei que você tem muitos problemas, Mas aquele que você se lembrar na presença de Deus é o mais urgente para ele. Amém? Amém? Porque é isso que ele manda você resolver primeiro. Pensou no problema? Amém? Amém. Vou te falar algo. Antes do barco, tem uma história muito famosa. No versículo anterior. Multiplicação dos pães Já ouviu falar? Tinha uma multidão passando fome. Depois de uma pregação imensa, muito maior que essa, de Jesus. E aí o povo chegou para Jesus e começou a corrinhar e Jesus o povo está com fome. Jesus o povo está com fome. Sabe? Quando chega seus amigos em casa, sua mãe, o que, que você vai dar para comer para esse povo? Não vai pedir nada e fudir, não para cara. Sabe? Isso. Nada, nada a ver. <risos> é isso. Não tinha homo alimentar, porque eram dois mil homens, fora mulheres e crianças. E sempre na vida vai ter mais mulher e criança do que homem. Um homem carrega pelo menos quatro mulheres. <risos> e a mãe e a avó, a mulher que ele quer, é aquilo, pelo menos. Meu pai carrega três anos de um Muita gente. Sai um menino, um jovem. Lá no Novo Testamento que eu estou falando, um jovem. Falou, isso aqui é o que eu tenho. Essa é a revelação do E um pouco na, na conferência. O jovem tinha pão e peixe. E aí fala: Toma, isso aqui é tudo que eu tenho. E aí Jesus agradece e faz um milagre. O jovem sai do barco, ele sai da zona de conforto. Ele tirou o que ele tinha, a comida dele. Comida é o mais conforto que tem para mim e E ele tira e entrega tudo. Jesus agradece e multiplica e temos um milagre. Esse jovem era jovem. Logo, ele tem muito mais tempo de vida. Lembra quantos anos você tem? Para desfrutar da bênção, da multiplicação. E é engraçado, porque ele já tem um pronto. Já, ele já tem o pão pronto. E ainda tem os peixes. Se eu entrar em peixe, eu nunca mais vou Lá no Velho Testamento Quando a gente ainda tinha a vela no bar A lei Quando sempre tinha que obedecer para Deus chamar Dentro de parede, Tem uma história muito parecida O povo estava morrendo de fome E o profeta chega e fala E ele também estava com fome E ele chega numa viúva na cidade de Sarepta, E ele fala you, Tô com fome Até porque meu profeta foi fome Mas enfim, tô com fome E a viúva fala Eu só tenho azeite, e um pouquinho de trigo Quase nada Aí ele fala assim, né? bota aí, faz o certo, vai dar certo. Esse é meu papai de parede. Aí vai junto, faz o pão e entrega. Veja bem, nas duas situações tem um problema, tem uma turbulência, está tendo uma guerra, uma luta. Milagres não vão acontecer quando tudo estiver bem, porque não precisa. Concorda? Se está tudo suave, precisa de milagre. Se vai acontecer uma coisa com você amanhã, eu preciso te contar hoje, já que já é amanhã, daqui dois minutos, vamos lá. Daqui dois minutos vai acontecer algo. É só esperar dois minutos, certo? Se Deus te falar, que vai demorar. É para te preparar para você ter fé naquela palavra e ficar constante com ousadia e e coragem. De que vai chegar. Por isso que ele te prepara. Mas não precisa de milagre quando está tudo bem. Não estava tudo bem, Quando morrendo de fome, de falta. Sabe o que aconteceu? Alguém teve a ousadia de entregar o que tinha E houve um milagre Qual que é a diferença? O jovem fez quando tinha muito tempo pela frente A viúva estava cercada de um ambiente de morte E já estava bem mais velha Teve muito menos tempo para desfrutar da bênção Por isso que eu estou começar hoje Você tem mais tempo para desfrutar Amém. Quando você tiver mais tempo para desfrutar Você vai começar a ter as coisas prontas Não só os ingredientes porque a viúva já estava num ambiente de morte. O povo morreu Fim, morto. Já, quase morto. Só tinha os ingredientes. Ela ainda teve que cozinhar para depois se entregar. O menino estava num ambiente de unção. Jesus pregando no monte. Era uma conferência que tocando, Fernandinho tocando, o né? quebrando. E o menino já tinha pronto. Entendeu a diferença? Vamos ter pronto. Se sua boca fala que o coração está cheio Para de falar coisa ruim Se coração coração gente de coisa boa Você muda a mentalidade e começa a viver o diferente na sua vida Você vai ter algo bom para contar Amém. E aí, quando o pau quebrar e tudo tiver ruim ao seu redor Você vai ser um milagre Amém. Amém. E pode ser que alguns com medo achem que você é um fantasma Eu estudo bem Porque quem te reconhecer Vai andar sobre as águas por você Amém. A, a segunda é muito rápida eu falei pra você que Jesus é o seu treinador nessa guerra, eu não falei? Você tá na guerra, mas né? Jesus é seu treinador. Falei do Whindersson também. O Anderson, depois da depressão, na depressão dele, foi cuidar do corpo e ele começou a fazer boxe. E ele começou a contratar os melhores do boxe para treinar ele. Os melhores. Galera top, UFC, Anderson Silva treinou. Sabe que é mas é fortuna. Quando você tem um treinador bom, você fica corajoso. <risos> Ele marcou a luta com o Popó. Dia 30. Ele vai morrer. Por Deus. Então, não vai ser chique. Porque quando o seu treinador é bom, quando ele já ganhou, você tem confiança que você vai ganhar também. Porque quem está te falando, já fez. Meu avô é pedreiro. Ele constrói um monte de casa. Se ele falar para mim, dá para fazer essa parede? Eu acredito que dá, tá, porque ele já fez antes. Por isso que você passa por problemas. Porque quando você falar para alguém, dá, porque eu já venci, a pessoa vai acreditar em você. Você vai poder ministrar com autoridade e coragem. O seu problema vai virar um testemunho. E o testemunho é que vai salvar pessoas. Você vai ter autoridade com ele. Não desiste. Sabe por que você não vai desistir? Porque desistir é jogar a toalha. Mas se você já assistiu a luta, a toalha fica na mão do treinador, e Jesus não quem luta não tem toalha para jogar. Quem joga é o treinador. E o nosso treinador não joga toalha. Ele não desiste de você. Então, meus amores, a Bíblia não vai mudar. Então. As pessoas que estão ao seu redor não vão mudar. O seu problema pode até aumentar. Mas mudar é muito difícil sozinho. O seu barco não vai virar o Titanic. Mas também não vai virar um cruzeiro. O seu gigante não vai virar aqueles robô de LED de festa. Mas também não vai virar o anão da Branca de Neve. Coisas podem acontecer a seu favor, mas e se não acontecer? O que você vai fazer? E se não? Graça não é para ficar sem fazer nada. É para confiar que alguém fez Para que você faça com excelência Amém. Graça não é para descansar dormindo É para trabalhar descansado a Deus. Graça é um favor que você não mereceu Mas alguém mereceu por você E cada você honrar esse merecimento Graça é achar bom das coisas Cheio de graça Alegre, feliz esse é o seu propósito. Isso só tem um jeito hoje de a gente sair daqui. Começando a ser um pouco mais feliz. Mudando a gente primeiro. Para de esperar o outro. Vamos começar a gente? Mas eu começo. eu começo. Eu começo. Eu começo. Então, o Ministério de Louvor pode vir aqui e ministrar a música Ser Mudado? Porque essa música fala que a gente é mudado pela face de Cristo. Mas fala de mudança, transformação da mente Mudar o jeito de pensar Muda o jeito de pensar, muda o jeito de agir Hoje nós vamos detonar agolias. Hoje nós vamos sair do bar Hoje vai ter uma unção de ousadia E de coragem sobre nós Amém? Amém? Para ter certeza que você vai acreditar nisso Nem é eu que vou <risos> Acertar isso Por gentileza Eu quero fazer um convite Totalmente inspirado em um grande pregador entende? Tem alguma coisa na sua vida que é para ser mudada? Se sim, e se você quer uma unção diferente Deixa eu te falar Ficar em pé não vai mudar nada na sua vida Mas é uma atitude de fé Fica em pé e vem até aqui à frente Sem tocar em ninguém O pastor Cássio Tem uma unção muito poderosa de coragem E tem muito coragem ele fala, eu, eu posso Manda o boleto Porque ele tem fé em quem assina o cheque Se você acha que tem é algo para ser mudado nessa noite Vem aqui na frente, Eu nem que eu tiver Nem quero saber de você Nós vamos orar E essa oração é para que você seja cheio de coragem E de ousadia Porque você não vai perder mais oportunidade nenhuma na sua vida Amém. Você não vai mais perder oportunidade na sua vida Amém Detonal gigante Começa por mim Começa por mim Sai da zona de conforto Eu vou mudar Eu vou mudar Eu vou mudar Começa por nós Eu vou descer e na frente Porque eu também tenho algo a mudar Se você tem algo a mudar É você que vai mudar Na graça de Senhor Jesus Mas é você Jesus ajudou Deus ajudou Davi Mas ele teve que ir Sobre os teus filhos e as tuas filhas Papai querido Nós tiramos agora os pés De dentro deste parque E pisamos sobre as águas Rassarabio O ele anda na Papai querido, agora nós vamos em direção A esse gigante Clássimo A é esse gigante Que tem corrompido os nossos Esse gigante Que tem afrontado cada um de nós nós lançamos a pedra da verdade que é Cristo na fronte gigante. Nós pegamos a arma dEle e arrancamos a cabeça dEle agora na autoridade do no nome de Jesus. E agora nós tomamos posse de tudo aquilo que o rei nos fez e Senhor que o Senhor nos prometeu. Oh, Vai querer em nome de Jesus, vai derramando fé. Pai, derramando o amor em nossos corações Pai, nós queremos amar mais o Senhor Mais, mais, mais Nós queremos ter mais fé Mais fé, mais confiança Nós queremos ter mais virtude do mal Pai, nós sabemos que o Senhor nos ama Mas nós queremos amar o Senhor Pai, nós sabemos que o Senhor é todo poderoso Mas nós queremos ter nisso Num nível sobrenatural Pro, caralho, açúcar, Pai, aumenta a fé dos teus filhos. Aumenta a minha fé. Aumenta o amor dos teus filhos. Aumenta o meu amor. Aumenta, Senhor Deus, a virtude do Senhor em nós. Em nome de Jesus. Senhor. Pai, em nome de Jesus, agora. Eu quebro toda a estratégia maligna sobre os teus filhos. Eu quebro agora, Senhor Deus, e mando embora. A autoridade do no nome de Jesus. A tua palavra diz que é em teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós iremos expulsar os demônios. Nós iremos falar novas línguas, nós iremos curar os enfermos. Neste momento o demônio vai embora, em nome de Jesus. Larga as finanças dessa pessoa. Larga o aspecto emocional dessa pessoa. Em nome de Jesus. Eu te proíbo de atuar no ministério dessa pessoa. Em nome de Jesus. Eu te proíbo de atuar nessa célula, nessa empresa. Dos negócios, das finanças, da saúde, em nome de Jesus, vai embora agora, porque segundo a palavra de Deus, eu te ordeno, eu te obrigo para ter retirada, em nome de Jesus, papai, em nome de Jesus, eu invoco agora, segundo a tua palavra, todas as ricas, bênçãos do céu, sobre os teus filhos, bênçãos em medida, bênçãos em medida, toma posse agora, em nome de Jesus, Tome posse agora, na autoridade do nome de Jesus, Toderança conquistada na cruz. A palavra do Senhor diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais, das regiões celestiais em Cristo Jesus. E agora, em nome de Jesus, nós tomamos posse. Tome posse agora, na autoridade do nome de Jesus, para que se cumpra a palavra do Senhor em tua vida. Eu ministro de coragem, eu ministro de vigor, saúde, fortaleza. Eu pisto sobre você agora. O um espírito criativo, o um espírito próspero, grandioso, frutífero, seja frutífero, seja frutífero. Receba agora a revelação da palavra de Deus no teu coração. Então, onde você colocar a planta nos teus pés e colocar as tuas mãos, será abençoado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, as pessoas que estiverem perto de você serão abençoadas. Em nome de Jesus, só que estar próximo de você serão abençoados, abençoadas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus receba a bênção do alto. Diga Amém e Amém e aplausos ao Senhor. Senhor Deus todo poderoso nós te adoramos pela tua bondade, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós. Amém. Tem uma semana de vitória, em nome de Jesus.